Neste vídeo mostraremos que a cada sistema de dedução natural se pode associar de forma canônica uma noção de consequência. No vídeo sobre o conjunto das derivações associadas a um sistema de dedução natural, mostramos como o conjunto der-NAT é indutivamente definido a partir das regras lógicas do sistema NAT e das regras estruturais que são partilhadas por todos os sistemas de dedução natural. No vídeo sobre derivações como árvores de fórmulas, introduzimos a notação alternativa para a representação das árvores de derivação, a notação DN-Tree. A ideia agora é que, ao sistema de dedução natural NAT, possamos associar uma relação de conjunto de fórmulas em fórmulas. Segundo esta definição, dizemos que φ é consequência de γ se e somente se. Existe algum subconjunto finito de γ que pode ser usado como antecedente de um certo sequente que tem φ no seu sucedente e que é tal que podemos derivar este sequente no sistema NAT. Muita atenção! Quando escrevemos o sequente γ0 símbolo de sequente φ, estamos simplesmente escrevendo uma expressão na nossa metalinguagem. Da mesma forma, se eu escrevo a palavra sol, esta expressão em si não diz nada. Mas eu posso dizer alguma coisa sobre o sol. Eu posso dizer que o sol é amarelo. Eu posso dizer que o sol produz energia. Eu posso fazer declarações que tem o sol, o termo, como sujeito. Que tipo de declarações que eu posso fazer agora sobre este sequente? Bem a declaração de que este sequente é derivável em NAT. Essa declaração consiste na relação que estamos definindo. Portanto, de um lado temos um sequente sobre o qual dizemos algo, e do outro lado nós usamos este algo para definir uma relação binária do tipo desejado. É inteiramente imediato agora ver que esta relação assim definida goza das três propriedades que foram usadas para definir uma relação de consequência. Confira o vídeo sobre esse assunto para recordar do que tratam essas propriedades. O motivo é simples. A definição do conjunto Dernat já pressupunha que esse conjunto de sequentes era fechado para certas regras estruturais, para as quais eu dei o mesmo nome das regras correspondentes sobre relação de consequência. Há só uma pequena diferença aí, que no caso dos sistemas de sequentes, todos os conjuntos envolvidos são finitos mas essa finitude já está implícita na definição quando eu digo que o conjunto Gamma zero é finito e isso também faz com que desapareça qualquer diferença entre t e t mais a reflexividade desta relação recém definida é garantida pela regra do sequente inicial a monotonicidade desta relação assim definida é garantida pela regra de diluição e a transitividade esta relação assim definida é garantida pela regra do corte, na sua versão generalizada. Mais ainda, a finitude envolvida nessa definição já garante que a noção de consequência que vai ser definida aqui é finitária. Alternativamente, se eu desejo olhar para a noção de derivabilidade, não sobre o sistema inicial cujas regras manipulam sequentes mas usando a notação de entry, em que as árvores têm os seus nós decorados por fórmulas, a verificação de que essa relação possui essas três propriedades pode com efeito ser encontrada no vídeo sobre de entry e a derivabilidade das regras estruturais. Além disso, o próprio fato de que essa notação de entry envolve a manipulação de árvores finitas já me garante a finitariedade desta relação de consequência. E o que dizer agora da propriedade de invariância por substituição? Como verificar que a nossa definição de consequência goza desta propriedade? Bem, agora precisamos lembrar que os nossos sistemas de dedução natural foram definidos de tal maneira que as suas regras lógicas e as suas regras estruturais foram escritas de maneira esquemática. Cada regra de fato abrevia um conjunto infinito de regras. Uma derivação desses sistemas pode ser representada assim. Considere a seguinte árvore de derivação. Esta árvore, aparecem de forma abstrata regras R0, R1, R2, R3 e R4, conectivos C0, C1, C2 e C3, com as alidades óbvias dadas pela própria notação, e algumas lacunas coloridas. Vamos supor inicialmente que essas lacunas são preenchidas por variáveis atômicas, P, Q e R, de PROP recorde que a substituição é uma função das variáveis proposicionais nas fórmulas induzidas por elas. Neste caso, o teorema da única extensão homomórfica nos garante que existe uma única extensão da função original em termos de um homomorfismo do conjunto das fórmulas nele próprio. Em outras palavras, se agora decoramos esses buraquinhos coloridos com as fórmulas α, β e γ de qualquer complexidade, absolutamente nada muda no caráter da árvore anterior. Em outras palavras, essa árvore era uma testemunha da derivabilidade desta fórmula a partir dessas duas e continua sendo, independente de sabermos se estas cores representam variáveis atômicas ou fórmulas arbitrárias. Tudo o que conta é a forma lógica dos objetos envolvidos. Esta é uma demonstração da propriedade da invariância por substituição. Repassando, a relação aqui associada canonicamente a um sistema de dedução natural se trata de uma relação de consequência que é sempre finitária e sempre invariante por substituição.